Vamos começar falando do Shotcut, um programa multiplataforma que possui ótimo desempenho no Linux. O Shotcut é um editor gratuito que vem com todas as funções básicas que um editor de vídeos precisa ter. Cortes, transições suaves, importação de vídeos e áudios em diversos formatos diferentes, incluindo imagens GIF. E também possui uma boa variedade de efeitos de filtro para vídeos, como blur, filtro de cinema antigo e outras variedades divertidas. Esse programa se destaca bastante pelo fato de ter um visual bastante polido, sendo fácil de se encontrar nele de forma intuitiva, o que ajuda muito quem está começando por agora nesse universo das edições audiovisuais. Para quem já tem alguma experiência, um outro destaque aparente dessa aplicação é que ela facilita bastante as correções de cor que, volta e meia, são muito importantes de serem feitas. O Kaden Live, por sua vez, é um dos editores mais famosos do Linux. Possui uma enorme variedade de comodidades. Desde diferentes temas que podem ser utilizados e que reorganizam a tela da forma que você se fique mais confortável de trabalhar naquele ambiente, como também pelos recursos que ele traz, como a opção de legendar o vídeo direto no editor, com relativa simplicidade. E também pela grande quantidade de efeitos e edições que podem ser precisamente ajustadas para melhor cumprirem seu papel. Dito isso, o Kaden Live é um programa um pouco mais complexo do que o Shotcut, e pode ser que alguém que nunca mexeu com um editor de vídeos, se perca um pouco no início. Mas, em compensação, está cheio de tutoriais sobre ele no YouTube, e pode ser uma boa ideia aprender mais sobre essa ferramenta. Ele também é multiplataforma, mas foi desenvolvido especificamente para Linux, de forma que talvez possa ter alguns infortúnios na versão para Windows. Como eu disse antes, com esse programa, o destaque é justamente a precisão com que você consegue ajustar os efeitos e animações que fizer nos seus vídeos. Ele também possui alguns efeitos de áudio muito bons, como afinar ou engrossar a voz, que podem ser utilizados até para normalizar o áudio de um vídeo que foi acelerado ou desacelerado. Dentre os editores para Linux, este é realmente o meu favorito. Por fim, vamos falar um pouco do Ptiv, que é um programa de edição de vídeos com todas as funções básicas, mas voltado para uma pegada mais cinematográfica, com a resolução de imagem e efeitos voltados para uma pegada mais simples. Ele possui poucas funcionalidades embutidas nele, mas compensa isso com uma janela principal bem limpa e intuitiva, e com ferramentas bem desenvolvidas. Dificilmente nesse programa, tu vai achar alguma ferramenta com problema ou algum tipo de bug. O Optive é muito utilizado para correção e balanceamento das cores e do áudio, Algumas transições limpas que esse editor coloca com facilidade no vídeo e outras funções básicas que ele realiza com grande qualidade. É o editor certo para quem está começando agora e procura qualidade no mais simples. E não precisa de grandes edições ou efeitos muito complexos. Diria que dos três, este é o mais confiável no quesito qualidade, mas também é, de longe, o mais simples deles. E aí, gostou do vídeo? Então se inscreva no canal para acompanhar os próximos, para melhorar a qualidade do conteúdo audiovisual de seus projetos de extensão ou, é claro, dos seus projetos pessoais. Deixe o like nesse vídeo para auxiliar aqui o nosso canal da extensão da URGS e eu te vejo num próximo momento.